Alô, nobres seguidores, nobres seguidoras, é Remix no ar, e hoje nós estamos aqui na Escola Municipal o Professor Celso Catalã, onde no final de semana, infelizmente, houve um furto e a escola, claro, perde muito com isso a nossa educação aqui no município. Para fazermos esse registro, nós estamos com a diretora aqui da escola, a professora Patrícia Veras, também a secretária de Educação do município, Vera Pfeffer Cheubauer, para conversarmos e também, juntos, fazermos um apelo para as pessoas que praticaram esse furto para realmente ter uma consciência melhor e a nossa comunidade, os nossos seguidores também. Quem tem informação, por gentileza, né, informe, porque o momento é difícil para a escola. Diretora Patrícia, o que, que significa, o que, que isso representa, essa, esse furto aqui na escola? Então, Márcio, seguidores, seguidores... É nos entristeceu demais essa situação, receber essa notícia né, de um arrombamento na escola já nos assustou. E aí, quando percebemos a falta dos equipamentos, equipamentos muito importantes, nos dias atuais, onde a, te a tecnologia é, necessita estar presente na vida dos nossos alunos, muitos não têm, não têm acesso, não têm... Equipamentos de tão boa qualidade como os que foram furtados. E, e a situação, como você falou, de denúncia, né? Das pessoas não se calarem nesse momento. E se souberem de algo, realmente liga, faz uma ligação anônima, né? Nos procura de forma anônima para que a gente tentem recuperar esses equipamentos que são tão importantes para a parte pedagógica, para o desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos. Nos aborrece muito essa situação de, de invasão, de arrombamento, mesmo com todas as câmeras de segurança instaladas pelo município e o uh, sistema de alarme também. Né? Pessoas dessa índole tomarem atitude numa escola, né? que tem que ser um lugar... É... Um lugar preservado Preservado por todos né? Mesmo assim a escola Nesse seu primeiro dia de expediente Após acontecer seu primeiro dia de aula Após acontecer esse furto Já constatado Diretora Patrícia O, o, o expediente continua Apesar desse desfalque Mas aqui na escola A educação segue firme e forte Segue firme e forte Com garra Essas nossas profs Uh, são maravilhosas no desempenho da, das, das suas atividades os nossos alunos né uh, eu falo com muito orgulho da minha escola nós estamos muito bem colocados no IDEB uh, temos uma nota muito boa de desempenho e isso é fruto do bom trabalho desenvolvido pelas minhas profs pela minha equipe e pela equipe de todas as profs do município né independente das, das adversidades quando a prof. põe o pé para dentro da sala de aula, ela dá o seu melhor. E isso está acontecendo agora, nesse momento. Né? Nos aborrece, nos entristece, nos revolta, mas a parte pedagógica está acontecendo da melhor maneira possível. Obrigado pelo registro da diretora Patrícia Veras, da Escola Municipal Professor Celso Catalã. E agora nós passamos a palavra, então, à secretária de Educação aqui do município, a professora também Vera Pfeffer-Schellbauer, que após o relato então da diretora Patrícia, a secretária resta o que? O apelo para as pessoas trazerem informações o quanto antes. Olá, Márcio, olá seguidores do Rio Mafra Mix. Então, roubar uma escola é roubar a esperança. A esperança de um futuro melhor, a esperança que nós temos das crianças terem um atendimento melhor é roubar o futuro da nossa infância, né? Então, o misto de indignação e de tristeza por pessoas fazerem isso numa escola. Né? Talvez essas pessoas tenham tido oportunidades na escola pública, talvez seus filhos estudam numa escola pública e elas teriam que saber o valor que é esse material estar na mão das crianças dentro de uma escola. Então, o nosso apelo fica para qualquer pessoa que tenha alguma informação que nos ajude, que nos ajude a recuperar esse material tão importante para as crianças. Podem fazer denúncias anônimas ou na escola, ou na secretaria, ou na polícia, usando todos os canais. Né? Com certeza, já será guardado o sigilo né, da, da, da pessoa que que não quiser se identificar, mas vamos tentar recuperar esses materiais que são tão importantes para as nossas crianças. Secretária Vera, a Secretaria de Educação, nesse momento, ela tem condição de repor eh, esses notebooks que foram furtados? Nesse momento, não. Teríamos que fazer um planejamento mais a longo prazo. Né? Isso quer dizer que nossas crianças terão prejuízo durante algum tempo, quando não terão acesso a esse material. Além da indignação, o apelo também à, à comunidade, às comunidades na realidade, para que informações, né, por gentileza, o quanto antes, melhor. Isso, quanto antes puderem nos, nos ajudar né, a recuperar esse material melhor, que nós vamos ter as nossas crianças bem atendidas aí. Muito obrigado à secretária de Educação do município de Negrense, Vera Pfeffer Schelbauri, obrigado mais uma vez à diretora Patrícia Veras. Então, esse desabafo, além de tudo, essa indignação do furto que aconteceu aqui na escola, professor, Escola Municipal, professor Celso Catalã. Esse final de semana, o furto, portanto, na escola, e está fazendo muito falta. Mas a escola, claro, está reagindo, está, as professoras, a, o grupo pedagógico, com certeza já registrado através da, da professora diretora Patrícia, está trabalhando. A, as aulas continuam.